E aí, pessoal, tudo bem? Aqui nós temos a derivada de y em relação a x igual a y sobre 6, que multiplica 4 menos y. E aqui nós temos o campo de direções para essa equação diferencial e que podemos verificar aqui. E para isso, eu vou construir uma tabela aqui onde eu vou colocar alguns valores de x e vamos descobrir o y e dy sobre dx. E eu posso começar analisando esse ponto, que é x igual a 1 e y igual a 1. E se substituirmos aqui, vamos ficar com 1 sobre 6, que multiplica 4 menos 1, que vai dar meio. Essa é a inclinação da reta tangente ao ponto 1. 1. Ou seja, a inclinação dessa reta tangente é meio. E, claro, essa inclinação depende apenas do y, não importa qual seja o valor de x. Isso significa que, quando x é igual a meio, a inclinação da reta que passa por esse ponto também vai ser meio. E o mesmo acontece com essa inclinação e com essa aqui também. Ou seja, para todos esses valores a inclinação sempre vai ser meio, E isso nos mostra que, de fato, esse é o campo de direção dessa equação diferencial. Se você não acredita, nós podemos até olhar outros pontos para ter certeza disso. E, com isso, nós podemos utilizar o campo de direções para visualizar algumas soluções. Vamos dizer que nós temos esse ponto que é x igual a 1 e y igual a 6. E, como eu disse, não importa o valor de x, nós temos que usar somente o valor de y. E, substituindo na equação diferencial, vamos ficar com 6 sobre 6, que dá 1, e isso multiplica 4 menos 6, que vai dar menos 2. E essa inclinação de menos 2 é o que, de fato, está aqui. Ou seja, quando y vale 6, nós temos uma inclinação de "-2". De fato, esse é o campo de direções para essa equação diferencial. E se você ainda não acredita nisso, você pode testar para outros valores. Mas o que eu quero fazer nessa aula é utilizar esse campo de direções para visualizar soluções para esta equação diferencial. E nós fazemos isso utilizando pontos que a solução deve passar. Então, vamos dizer que nós temos uma solução que passa por esse ponto. Como ela deve se parecer? Bem, a inclinação da reta tangente a esse ponto é essa aqui. E quando y é igual a 2, ela vai estar paralela a todos esses segmentos no campo de direções, e, a partir daqui, parece que a inclinação dessa reta começa a diminuir quando nos aproximamos de y igual a 4. E aí, se eu tivesse alguma solução que passasse nesses pontos, acredito que ela ia se parecer com algo assim. Isso quer dizer que a inclinação vai diminuindo conforme nos aproximamos de y igual a zero. E quando y é igual a zero, isso aqui vai dar zero, o que nos diz que essa derivada será zero. Então, um conjunto de soluções razoáveis se parece com isso. Isso aqui nos dá uma pista das soluções. Mas e se ela passar por aqui? Nós vamos utilizar a mesma lógica, ou seja, vamos ter algo mais ou menos assim. Ou seja, nós estamos tentando achar um conjunto de soluções para essa equação diferencial, e é exatamente o que essas duas coisas estão dizendo. Ou seja, nós estamos tentando achar uma classe de funções que satisfaça essa equação diferencial. E olhando esse campo de direções, parece que tem algo interessante entre y igual a zero e y igual a 4. Ou seja, parece que temos soluções como essas que seguem um certo padrão. Mas o que acontece para valores maiores ou iguais a y igual a 4 ou para valores menores ou iguais a y igual a 0? Por exemplo, o que aconteceria se uma solução passasse por esse ponto? Esse campo de direções nos diz que a inclinação da reta que passa por esse ponto é zero e, portanto, o valor de y não vai mudar e, com isso, a nossa inclinação vai continuar zero. Ou seja, isso aqui é uma solução para essa equação diferencial. Ou seja, y igual a 4 é uma solução particular dessa equação diferencial, o que nos diz que, se você substituir 4 aqui, você vai ter 4 sobre 6, que multiplica 4 menos 4, que vai dar zero. Então, zero vezes isso vai dar zero do lado direito. Portanto, a derivada vai ser igual a zero. E a mesma coisa vale para y igual a zero. Ou seja, também é uma solução particular para essa equação diferencial. E o que acontece se pegarmos um ponto acima do y igual a 4? Esse conjunto de soluções Vai ser algo mais ou menos assim, e o campo de direções ele te dá uma ideia dessa inclinação. Ou seja, conforme a minha curva progride, a minha solução também progride. Então, a solução que inclui o ponto 0,5 é algo parecido com isso, e uma solução que inclui o ponto meio 0, 0, vai ser algo parecido. Com isso, enfim, o que eu quis mostrar nessa aula é a importância desse campo de direções. Se você tem uma equação diferencial que envolva somente a primeira derivada, nós podemos colocar esse conjunto de soluções em um campo de direções. E Isso vai mostrar a tendência para essas inclinações, e isso te dá uma ideia para quais são as soluções dessa equação diferencial? E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!